é a sociologia do direito, que é um campo de pesquisa voltado a compreender como que os significados do direito são produzidos, como são construídas as fontes de autoridade e legitimidade do discurso jurídico e quais são os impactos que a, as práticas do mundo do direito e as instituições de justiça têm na regulação das relações sociais e na sociedade de maneira geral. Então, uh, o interesse da sociologia do direito está especificamente em compreender como que as dinâmicas das instituições de justiça e as dinâmicas do mundo do direito, elas provocam algumas consequências na sociedade e como elas vão estruturar as relações sociais. Aqui na UFSCar eu coordeno o núcleo de estudos em Direito, Justiça e Sociedade desde 2013. E eu venho trabalhando com uma busca de compreender como que as instituições de justiça, como os operadores do direito e o sistema de justiça de maneira geral, eles influenciam uh, diversas dimensões da vida social. Eu trabalho principalmente numa perspectiva teórica a partir das teorias da ação. Então, buscando compreender como que os sentidos do direito são produzidos pelos operadores do direito. O foco principal das pesquisas é o, o juiz, mas a gente trabalha também com outros operadores do direito, os advogados, defensores públicos, promotores, procuradores e uh, também trabalhamos com a perspectiva da experiência dos usuários do sistema de justiça. Então, como que a população, de maneira geral, e como que os diferentes grupos de interesse organizados da sociedade se relacionam com as instituições de justiça, sobretudo para promover determinadas causas, sejam causas uh, sociais, sejam pautas mais corporativas. Então, uh, embora na perspectiva teórica a gente dialogue mais com as teorias da ação, a gente acaba também dialogando com perspectivas mais estruturais quando se trata de discutir o funcionamento, o desempenho e a performance das instituições de justiça. As nossas pesquisas, elas buscam, na Sociologia do Direito, compreender, sobretudo, o que é o discurso jurídico, como esse discurso é construído e como que ele está situado em um contexto social, histórico e político específico. Então, uma vez que o discurso é a nossa principal fonte, de informação, é o nosso principal interesse, a via metodológica com a qual a gente acaba trabalhando é a pesquisa documental. Então, a gente se vale muito dos documentos uh, formais, onde o direito estatal ele vai se manifestar. Então, a gente está falando dos processos judiciais, principalmente, mas a gente trabalha também com outros discursos, como palestras, falas em situações formais, entrevistas, que os operadores do direito acabam realizando e trabalha também bastante a partir do discurso midiático. Então, como que os diferentes meios de comunicação acabam construindo uma imagem dessas instituições e dos operadores da justiça. Então, de maneira geral, a gente trabalha com pesquisa documental, observando esses discursos, mas nos interessa também a depender do problema de pesquisa que esteja sob investigação, nos interessa também o uso de outras metodologias. A gente trabalha com entrevistas, uh, entrevistas qualitativas em profundidade, sobretudo quando o que nos interessa saber e conhecer é o perfil dos operadores do direito, quais são as suas visões de mundo, o que, que eles pensam sobre determinados assuntos e como eles próprios avaliam o desempenho das instituições, também utilizamos entrevistas quando o interesse está em conhecer as experiências da população de maneira geral com uh, essas instituições formais de justiça, mas também como que as pessoas se relacionam com uh, as formas de, re de resolução dos seus conflitos, os seus direitos, o que, que elas conhecem, o que, que elas sabem, quais são as suas atitudes. Então, a, a, a pesquisa na sociologia do direito que visa estudar e conhecer o sistema de justiça, está interessada no discurso, seja um discurso oficial produzido por essas instituições, seja o discurso produzido pelos usuários, pela população de maneira geral e pela opinião pública em relação a essas, a essas instituições. Então, eu pensei para essa nossa conversa, como ela tem um caráter mais didático, em organizar, uh, apresentando de forma panorâmica, três dos principais temas da sociologia do direito com qual a gente trabalha aqui, que são os temas do acesso à justiça, da gestão do sistema de justiça e do processo decisório judicial. Uh, fazer, então, essa esse esse retrato, né, essa visão panorâmica desses temas, detalhando algumas das referências e algumas das questões postas em debate né, nessa nesses temas, depois aprofundar um pouco o tema do processo decisório judicial, que é onde as pesquisas que eu conduzo se concentram, trazendo os principais desafios metodológicos para quem busca desenvolver uma pesquisa nesse tema específico e tratando exclusivamente do Supremo Tribunal Federal. Então a gente começa falando desses temas, né, dos, dos três grandes temas, o tema do acesso à justiça, que é o, eu diria que ele é o tema por excelência da Sociologia do Direito, ele traz, ele é um tema muito amplo. Ele traz uma, uma diversidade de significados e de dimensões que acaba gerando até um questionamento. Se quando a gente fala em acesso à justiça, a gente está tratando de um conceito, portanto, a gente está uh, mobilizando... Um, um termo que tem um potencial explicativo, ou se a gente está tratando de um emblema, a gente está trabalhando com uma ideia de um valor, né? O acesso à justiça, tendo a justiça enquanto um valor. A gente trabalha considerando acesso à justiça no seu potencial explicativo, trabalhando em duas diferentes dimensões. A primeira dimensão é tratar o acesso à justiça enquanto acesso a um serviço público, enquanto recurso a meios legítimos de defesa de direitos constitucionalizados, de direitos garantidos e... Uh, formas legítimas de resolução de conflitos. Uma vez que a sociedade brasileira ela é extremamente desigual em termos socioeconômicos, em aspectos relacionados a questões de cor e raça, gênero, uh, escolaridade, enfim, essas desigualdades elas acabam se manifestando também no acesso à justiça. Então, o, o foco principal, quando a gente trata de acesso à justiça enquanto um serviço público, está na compreensão das desigualdades no acesso à justiça, trabalhando para mapear quais são os fatores que provocam essa desigualdade e tratando também das políticas públicas que visam promover o acesso à justiça. Então, nessa área, né, nessa área de pesquisa, a gente tem questões que têm um cunho mais descritivo analítico, por exemplo, interessa discutir o que é o acesso à justiça, né? ao que as pessoas deveriam ter acesso quando a gente fala de acesso à justiça. Quando a gente consegue definir bem e precisar do que, que a gente está falando quando a gente fala de acesso à justiça, a gente entra num segundo nível descritivo analítico, que é colocar uma métrica no acesso à justiça. Então, como que a gente passa de um conceito abstrato para uma medida empiricamente observável? Nessa linha de pesquisa do acesso à justiça, nessa busca por colocar uma métrica, a gente tem uma série de referências importantes nessa área. A gente tem referências internacionais, então a gente dialoga muito com a Rachel Sandford, com a Hazel Glenn, o Alan Patterson, numa linha de, de compreensão da trajetória de conflitos. Então, quais são os problemas que as pessoas vivenciam na sua vida cotidiana e que potencialmente poderiam ser solucionados pelas instituições formais de justiça. Então, quais são as demandas por justiça que não estão sendo atendidas? Como que as pessoas estão resolvendo esses conflitos? Quem busca as instituições de justiça? Quem procura o judiciário? Por que procura e por que não procura? Então, quando a gente trabalha nessa linha mais descritiva de mapear os problemas, um segundo passo é entrar num nível mais explicativo. Quais são os determinantes das desigualdades no acesso à justiça? Então, que tipo de problema que impede com que pessoas que vivenciam conflitos que demandem a intervenção, que demandem a mediação das instituições de justiça, uh, quais são os, os fatores, as barreiras que elas estão enfrentando? E aí é uma série de... Uh, fatores que estão sob investigação e discussão e essa agenda se estende desde pelo menos a década de 1970. Então, são fatores de ordem econômica, então é uma questão uh, de pobreza, é uma questão de falta de informação e de falta de acesso à representação, é um, um aspecto, né? são aspectos sociais e simbólicos, então é medo... É preconceito, é estigma, quais são os fatores que impedem ou que, que impossibilitam as pessoas de utilizarem as instituições e de resolverem, de terem formas de, de solucionar os seus conflitos. Uh, a, a via judicial, a via das instituições formais de justiça é realmente a via que deve ser privilegiada ou a gente também tem fatores procedimentais e fatores organizacionais que ajudam a entender uh, essa, essas desigualdades e esses problemas de acesso. Será que as formas que, que, em que essas instituições operam e como elas estão estruturadas são um fator de inibição também? A gente deveria pensar e promover formas alternativas de resolução de conflitos? Então, dentro da temática do acesso à justiça enquanto serviço e as suas desigualdades, esse é um, um pouco... Uh, do campo, um pouco das discussões que estão postas e esse diálogo internacional com alguns autores. No Brasil, a gente tem uh, uma série de pesquisadores trabalhando nessa área. Uma das principais referências e mais fundamentais né, nesse campo é a, a Maria Tereza Sadek, na Ciência Política. A gente tem o Kazuo Atanabe no Direito, Daniela Gabay, Luciana... Gross também no, no Direito, a gente tem a Marjorie Marona na Ciência Política e uma série de outros pesquisadores trabalhando nessa área. Então essa é a primeira vertente dentro do acesso à justiça. Uma segunda vertente no, no tema do acesso à justiça é o acesso às carreiras de justiça. Então quem são os profissionais, quem são as pessoas que ocupam essas instituições? Como, como que, que é feito o recrutamento para essas carreiras? De que estratos e segmentos da sociedade essas pessoas são provenientes, elas, elas são originárias? Quais são as visões de mundo que elas têm? Quais são os valores? Então, essa, essa, essa discussão sobre uh, quem são os atores que estão tomando as decisões, que estão produzindo, os significados do direito, o discurso jurídico é fundamental. Nessa linha, a gente tem também um grupo de pesquisadores uh, que são referências importantes, a gente tem aqui na UFSCar a Maria da Glória Bonelli, tem o Fabiano Engelmann, você tem o Frederico Almeida, o Fernando Fontainha. Uh, há uma série de, de pesquisadores que eu poderia listar aqui, gastar mais de 10 minutos listando, então eu, eu, eu me restringiria aos pesquisadores com os quais eu venho dialogando há mais tempo. O segundo tema com o qual a gente trabalha é o tema da gestão do sistema de justiça, da performance das instituições. Então, esse tema, ele é mais focado na produção de indicadores. Então, a gente trabalha principalmente a partir das estatísticas públicas das instituições de justiça e a partir das movimentações processuais, dos atendimentos, do orçamento, compreendendo o orçamento dessas instituições, e nesse âmbito de indicadores, a gente trabalha tanto com indicadores objetivos, que eles são produzidos a partir do funcionamento das instituições, desses documentos que eu disse, né, dos, dos movimentos processuais, dos relatórios de atividade, mas também com indicadores subjetivos a partir da experiência dos usuários com essas instituições e dos próprios profissionais e operadores do direito que atuam nessas instituições e dos servidores de maneira geral. Quando a gente fala de indicadores objetivos, a gente mapeia para tratar do desempenho do sistema de justiça qual é a demanda e o perfil dessa demanda, então a gente trata da litigiosidade social, Uh, quais são os resultados, ou seja, o que, o que, que esses, essas instituições estão entregando, né? como que elas estão uh, exercendo as suas funções, os tempos de resposta são um dos principais indicadores, né? o tempo que as pessoas esperam para ter uma, uma resposta de suas demandas. Além de, de traçar a, o perfil da litigiosidade social, os resultados, um dos aspectos que vem sendo muito discutidos é o aspecto da transparência, sobretudo da transparência judicial. A gente está falando de um dos judiciários mais caros do mundo, então o judiciário custa em torno de 1,3%, 1,4% do PIB. Então, em que medida o, essas instituições... Uh, prestam contas das suas atividades, em que medida a gente consegue acessar todas as informações uh, detalhadas, então em termos de custos, de alocação de recursos, de, de pessoal, então esse é, um, esse é um, um tema, o tema da transparência judicial é bastante relevante também vem sendo muito discutido. E aí a gente tem pesquisadores como o Luciano da Rosa, o Matthew Taylor, o, o Joaquim Falcão, que vem se dedicando a a análise e produção desses indicadores objetivos. Na perspectiva dos indicadores subjetivos, a gente está falando da experiência dos usuários, da percepção da população e da opinião pública de maneira geral. Então, uma primeira dimensão é como que as pessoas avaliam a, as instituições do sistema de justiça em termos de custo para utilização, em termos de competência, em termos de honestidade, em termos... Então, você tem uma série de dimensões que vão ser trabalhadas para construir uma imagem e uma avaliação dos usuários do sistema de justiça. Uma das questões que interessa conhecer é aquelas pessoas que têm acesso, que já utilizaram o judiciário, por exemplo, que já ingressaram com o processo ou uma ação na justiça, elas avaliam e percebem o desempenho do judiciário de maneira diferente daquelas pessoas que nunca tiveram um contato direto e que apenas têm informações a partir dos meios de comunicação e da mídia, ou informações indiretas? Então, essa é uma, da que, uma das questões também que são colocadas em debate. Nessa, nessa linha, uh, existe uma pesquisa com a qual eu venho colaborando desde 2009, que é o Índice de Confiança na Justiça. Ele é coordenado pela Luciana Groscunha e pela Luciana Ramos da Fundação Getúlio Vargas. E nessa pesquisa, né, no Índice de Confiança na Justiça, a gente entrevista uma amostra representativa da população brasileira em termos de gênero, escolaridade, uh, região de residência, renda, para entender como que essas pessoas avaliam as instituições, o quanto elas confiam ou não no poder judiciário e qual a predisposição que elas teriam de utilizar o sistema formal de justiça em caso de vivenciarem algum conflito potencialmente judicializável. Então, essa tem sido uma pesquisa que produz indicadores de percepção, mas também de comportamento, porque a gente investiga também Uh, se as pessoas já utilizaram o sistema de justiça e como que elas avaliam a experiência de utilização do sistema formal de justiça, em termos da resposta que elas uh, obtiveram, em termos do tratamento que elas receberam durante a utilização, discutindo, então, principalmente numa linha com pesquisadores como Tom Tyler, que trabalham uh, com a justiça processual, investigando o que, que determina a satisfação uh, e, e avaliação das autoridades uh, constituídas. Então, o que, que leva, o que, que determina a confiança que as pessoas tenham na autoridade judicial, numa autoridade policial? Então, a, a linha de pesquisa do comportamento, da percepção e das experiências vai trabalhar buscando entender se o resultado importa mais do que o tratamento ou se o tratamento e o processo, que o desenrolar do processo, ele tem um peso maior no nível de satisfação. Então, a percepção de que se obteve uh, um tratamento justo, uma decisão justa, é mais importante do que o resultado, do que ganhar uma causa, por exemplo. Então, é, é essa linha, as pesquisas que o Tom Tyler conduziu olhando principalmente para os Estados Unidos, mostram que o processo e a percepção de justiça, a percepção de imparcialidade, a percepção dessa simbologia de legitimidade e autoridade, então é muito mais importante para a avaliação dos usuários do que ganhar ou não uma causa. Então a gente investiga também nessa pesquisa se no Brasil a gente obtém os mesmos resultados e a gente tem, em geral, chegado a esses mesmos resultados muito próximos, né? em termos de uma, de, de uma verificação de que importa, sim, a percepção de imparcialidade, a percepção de justiça, mais do que o resultado de um processo em si. Então, em termos da, da gestão do sistema de justiça, trabalhando com indicadores objetivos e subjetivos, algumas das questões uh, que interessam à sociologia discutir e que estão postas no debate são o judiciário e as instituições de justiça são uma via para redução de desigualdades ou na verdade, a gente acaba reproduzindo as desigualdades. Uh, quais são os custos que você tem em termos de custos sociais e custos econômicos das decisões judiciais? Em termos de previsibilidade, em termos dos impactos econômicos mesmo que essas decisões podem causar. Então, nesse debate de gestão do sistema de justiça, ele tem ganhado, desde, se a gente pensar... Na, numa agenda internacional, do Banco Mundial, de, de, dessas, dessas diferentes organizações e organismos multilaterais, ele tem ganhado um caráter muito eficientista. Então, de você trabalhar com a gestão do volume de casos e com alguns aspectos mais diretos, como tempo de resposta, muito mais do que com o conteúdo dessas respostas e com o procedimento e com o tratamento em si. Então, uma das questões também que estão postas é se a abordagem que tem sido adotada para lidar com a demanda e as respostas que o Judiciário e o Sistema de Justiça entregam, se essa, se essa abordagem que lida com volume, que lida com os tempos, ela é a mais adequada para você reforçar uh, a legitimidade dessas instituições, a autoridade dessas instituições, Uh, ou se, na verdade, uh, a forma como essas instituições passam a ser percebidas são como instituições que vão tratar ricos e pobres de maneira diferente, que vão tratar pessoas com maior escolaridade diferente de pessoas com melhores, menores escolaridade, enfim, então a gente discute um pouco nessa linha também. O terceiro tema, que é o tema central com o qual eu venho trabalhando, é o tema do processo decisório judicial. Na, na linha do processo decisório judicial, o que interessa discutir, o que a gente vem discutindo é como que o judiciário, ele toma decisões, como que os juízes decidem um determinado caso e que fatores ajudam a explicar por que uma decisão vai em um sentido e não em outro. Então, nessa, nesse, nesse campo de pesquisa que eu estou chamando de processo decisório judicial, a gente investiga tanto a formação da agenda de temas que chegam ao Poder Judiciário ou ao Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judicial no país, como que esses temas e essas demandas chegam, como que elas são recebidas, como que elas são decididas e quais os impactos que essas decisões têm na sociedade de maneira geral uh, e quais são as repercussões que essas decisões têm na opinião pública. Então, quando a gente fala de processo decisório judicial e falando especificamente do Supremo Tribunal Federal, que é o meu objeto privilegiado hoje de, de pesquisa, a gente discute, em geral, em torno de um conceito que é o conceito de judicialização da política e os seus congêneres, ativismo judicial e politização da justiça. Quando a gente fala de judicialização da política, politização da justiça e ativismo judicial, esses termos eles têm sido tão debatidos, tão recorrentes e utilizados de, de formas tão diversificadas que há uma discussão, assim como, como com o conceito de acesso à justiça, que começa a ser questionado enquanto um conceito explicativo e passa a ser trabalhado mais como emblema, o conceito de judicialização da política passou também a sofrer questionamentos do seu potencial analítico. Mas o que, que a gente está falando quando a gente fala de judicialização da política, ativismo judicial e politiza politização da justiça? A gente está tratando de um mesmo fenômeno, que é o fenômeno da expansão do poder político do judiciário e da expansão da influência que o judiciário tem nas relações sociais e nos conflitos políticos. Então, o judiciário passa a decidir sobre aspectos e questões que antes era mais comum ou era esperado que fossem deliberados pelos poderes representativos, sobretudo pelo Legislativo e também pelo Executivo. Uh, eles são conceitos que têm diferentes usos e algumas gradações nas suas definições, mas a definição central, né, a, a, a, o que ele vai comunicar quando a gente fala em judicialização da política, o central que a gente comunica, é uma, um aumento da incidência de decisões judiciais sobre conflitos políticos. Então, o judiciário ele passa a decidir sobre políticas públicas, a intervir em decisões de políticas públicas também. Já uh, uh, uh, uh, o ativismo judicial, ele comunica, ele tem uma carga valorativa um pouco maior ele comunica sentidos diferentes. A gente pode classificar em dois grandes sentidos. Um sentido numa chave interpretativa mais negativa, que vai comunicar uma usurpação dos poderes representativos. Então, o judiciário ele vai uh, tomar a frente, vai extrapolar as suas competências e decidir onde quem deveria decidir seria legislativo e executivo. E, numa chave mais positiva, ele vai significar a ocupação de um vácuo de poder. Então, o, o judiciário, ele vai, e o Supremo Tribunal Federal especificamente, vai suprir uma lacuna, uma falha dos demais poderes constituídos. E quando a gente fala em politização da justiça, a ideia principal que está posta é o risco de que o judiciário, ele deixe de decidir com imparcialidade, que ele deixe de decidir uh, a partir de critérios uh, aceitáveis enquanto jurídicos e passe a decidir com critérios de governabilidade. Então, ele passe a fazer política partidária. Então, esses, esses três conceitos, eles, eles contextualizam essa discussão do processo decisório judicial. Quando a gente fala em processo decisório judicial e processo decisório do STF, a primeira reação, a primeira resposta das pessoas em geral vai ser pensar no mensalão. Então, no caso né, da, da, do julgamento da ação penal 470, que ficou conhecida como caso do mensalão e que foi definitivamente... Uh, um marco na popularidade do Supremo Tribunal Federal. Então, se antes uh, o Supremo Tribunal Federal era conhecido no, no, nos, nos meios mais restritos, do, dos juristas, acadêmicos e segmentos especializados de mídia, eu gosto muito do, de, uma, de uma fala do jurista Oscar Vilhena Vieira, que ele vai dizer que não só depois do Mensalão, mas nos últimos tempos, não existe um dia em que uma decisão do Supremo Tribunal Federal não estampe as principais manchetes dos principais jornais e não esteja presente nos meios de comunicação do país. O Supremo, ele ficou bastante conhecido com o Mensalão, mas a influência do Supremo Tribunal Federal, das decisões do Supremo no cenário público, ela é muito mais extensa e anterior a esse caso. Então, são diversas as decisões do Supremo Tribunal Federal em termos de direitos fundamentais, o ano passado, em 2019, foi bastante recorrente, desde 2018, 2019, foi muito recorrente a discussão da decisão em torno né, da presunção de inocência e da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Você tem também uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal em termos de políticas públicas, como acesso à saúde, distribuição de medicamentos, educação. Você tem decisões que impactam diretamente o sistema político partidário, seja diretamente, né, seja indiretamente primeiro, como eu acabei de falar, o mensalão, mas também diretamente você tem uh, uma decisão que já tem algum tempo, mas foi a decisão de considerar constitucional a lei da ficha limpa, você tem decisões sobre... que, que do Supremo, que uh, mudaram a, a competição política partidária, tentativas de reforma, como a decisão de inconstitucionalidade da cláusula de barreira. Você tem, teve a participação do Supremo no impeachment dos dois presidentes uh, do período da redemocratização, que foi o presidente Collor e a presidente Dilma. Então, o Supremo ele atua em diversos temas, em diversas frentes, e ele hoje, certamente é um dos espaços uh, em que diferentes grupos da sociedade que tenham legitimidade para acionar esse, essa via se valem para influenciar as políticas públicas e a organização da vida política, social e econômica do país. Mas quando a gente fala de processo decisório judicial, e, e traz esse, esse, esse conjunto de conceitos de judicialização da política, de expansão dos poderes do judiciário, é um campo extremamente amplo. E para organizar mais didaticamente, eu dividiria esse campo de, do processo decisório judicial em cinco dimensões principais. Então, uma primeira dimensão, de pesquisa, um primeiro eixo de pesquisa é o eixo do desenho institucional. Então, quais são as ferramentas que o Supremo Tribunal Federal dispõe, como ele está determinado, como, como ele está delineada na Constituição, né? quais são as ferramentas que ele dispõe para influenciar Uh, o, a política, para entrar no jogo político. E quando a gente fala das ferramentas que dão poderes políticos ao Supremo Tribunal Federal, a principal ferramenta é a revisão de constitucionalidade, é o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos dos demais poderes. Então, há o desenho de, de controle de constitucionalidade no país ele tem um marco bastante importante em 1965, durante o regime militar, inclusive, que é quando o Supremo ele passa a controlar abstratamente uh, a constitucionalidade das leis e das normas. Então, ele, ele não precisa de um caso concreto para decidir, ele vai julgar se uma lei, uma norma em si, ela é ou não é compatível com a Constituição. Então, o Supremo, ele tem um reforço nesse, desse poder né, a parte, durante o regime militar, com uma restrição que até a Constituição de 88, apenas o Procurador-Geral da República é que tinha a legitimidade que poderia levar um caso para ser decidido no Supremo Tribunal Federal. E o Procurador-Geral da República, até a Constituição de 88, ele era nomeado e demissível pelo Presidente da República. A partir da Constituição de 88, você tem uma expansão dos atores legitimados a acionar o Supremo Tribunal Federal e questionar leis e normas uh, que, sejam consideradas incompatíveis com a Constituição. Então, você expande isso para diversos interesses organizados. Então, além dos, do, da, da mesa do, da, da Câmara e do Senado, você tem o próprio presidente da República, o Procurador-Geral da República, e uh, associações, sindicatos e interesses organizados da sociedade que tenham representatividade nacional. Então, você expande o acesso ao Supremo Tribunal Federal para poder questionar a as políticas, né? as, as leis e as normas do país. Uh, isso, nessa linha do desenho institucional, o tema que se discute muito é quais são as consequências para a democracia uma vez que o Supremo passe a exercitar esse controle, essa revisão de constitucionalidade. Que impactos isso tem para a nossa democracia? Então, essa é a primeira linha, o primeiro eixo. O segundo eixo de discussão é a formação da agenda. Então, quais são os temas e os interesses que são levados até o Supremo Tribunal Federal? Quem são os atores que mais acionam o Supremo em que temáticas eles estão interessados? Então, a gente está falando de política econômica, a gente está falando de direitos sociais, a gente está falando de, de interesses corporativos. Então, qual é a agenda que se forma, a agenda temática? Uma das pesquisas que eu realizei aqui no NEDJUS, no Núcleo de Estudos em Direito, Justiça e Sociedade, mapeou uh, as ações diretas de inconstitucionalidade, que é uma das principais formas de questionar a constitucionalidade de uma norma, de uma lei em abstrato. Então, a gente mapeou as decisões em uh, a jeans de 1988 até 2014. E a gente observou que... 40% foram mais, quase 3 mil ações decididas nesse período. E a gente observou que em 40% das vezes, o que o Supremo discutiu, né, o que estava sendo levado até ele, eram temas ligados ao funcionalismo público. Sobretudo, temas ligados, a, ligados às carreiras de justiça. Então, eram uh, decisões que alteravam as a estrutura dessas carreiras, a remuneração dessas carreiras, a lógica de funcionamento dessas carreiras. Então, a gente tem um instrumento que ele é de grande influência política e que vinha sendo utilizado, pelo menos nesse período, para discutir interesses de corporações do Estado, sobretudo interesses das próprias carreiras da justiça. Então, a formação da, da agenda temática de forma externa é o segundo eixo. O terceiro eixo de pesquisa é a formação da agenda interna e o próprio processo decisório em si, o processo de deliberação. Então, quando essas demandas chegam até o Supremo Tribunal Federal, quais são os temas que ele decide primeiro? Quais são os temas que ficam no tribunal tramitando? Você vai ter ações que tramitam há mais de 20 anos sem nenhum tipo de decisão. Outras decisões são tomadas em menos de um mês. Então, o que, que explica essa dinâmica de formação da agenda internamente pelos ministros do STF. Quais são uh, os fatores que ajudam a gente explicar a forma como os ministros decidem se uma norma ou lei é constitucional ou ela é inconstitucional? Uh, existem aspectos objetivos, existem aspectos subjetivos, então nos interessa discutir não os argumentos, né? pensando numa perspectiva sociológica, não nos interessa discutir os argumentos jurídicos que são utilizados, mas entender se fatores como uh, a trajetória de carreira, a visão política, gênero, a formação, enfim, de características desses ministros que ocupam a posição né, de ministros, essa, essas pessoas que ocupam as posições no Supremo Tribunal Federal, se essas características que eles têm influenciam a forma em que eles decidem. Nos interessa também entender, nessa linha da dinâmica interna, como que eles se compõem para votar. Então, você tem 11 ministros que decidem se uma lei, uma norma, no, nesse caso de controle de constitucionalidade, é constitucional ou não, se ela vale ou se ela não vale. Como que eles se posicionam? Eles tendem a votar em conjunto, os 11 juntos, ou você tem divisões internas? O que que explica essas divisões? Então, há uma série de hipóteses postas no debate, e a gente vem dialogando com essas hipóteses e buscando localizar e entender os determinantes das decisões. Nessa linha também interessa discutir um fenômeno, que é um fenômeno ao que me parece e ao que os pesquisadores dessa área tendem a, a, a apontar, é que a gente tem um excesso de poder individual dos ministros, então é muito comum que um único desses 11 ministros tome uma decisão liminar, ou seja, anterior ao pronunciamento final do colegiado e barre uma política pública. Nesse momento, agora em 2020, a gente verificou o que nós, nós, em janeiro de 2020. Uh, foi passada uma decisão de que, uma reforma de que você teria na justiça de primeira instância, na justiça penal, o que se chama de juiz de garantias. Então, você teria um juiz que conduz Uh, o processo durante a produção de provas, durante a investigação e teria que ser um outro juiz que vai tomar a decisão. E a liminar de um único ministro do STF segurou e barrou a implementação dessa política pública. Então, isso é legítimo? Isso impacta na autoridade do tribunal? Então, como, como que, que essa forma, essa dinâmica de funcionamento, ela se organiza? Uh, o quarto eixo uh, de pesquisa no processo decisório judicial é, então, uma vez que houve a deliberação, que resultado se produziu? O que, que foi a resposta do Supremo Tribunal Federal? Então, o que, que o Supremo vem decidindo ao longo do tempo? Na, quando a gente estudou a constituição da agenda decisória, a gente observou os temas que são mais recorrentes. Mas alguns desses temas... E, ou alguns dos atores que acionam o Supremo Tribunal Federal têm sido mais favorecidos do que outros, o Supremo ele tem atuado mais como um legislador negativo, ou seja, uh, não aplicando uma lei considerada inconstitucional, ou ele tem também criado novos direitos, então atuado como um legislador positivo. E se ele tem feito né, essa, essa, essa criação de novos direitos não previstos, com que frequência e em que áreas ele tem feito isso? As decisões que o Supremo tem tomado, elas são contra-majoritárias ou elas reforçam as decisões e as políticas dos poderes representativos? Então, esses são alguns dos temas postos em termos de compreender os resultados das decisões do Supremo Tribunal Federal. O quinto e último eixo, então... Uma vez que essas, essas, essas decisões são tomadas, a gente conhece os resultados, quais são os impactos que essas decisões têm e como que é, os demais poderes constituídos e mesmo a opinião pública reagem a essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha também interessa se pesquisar em que medida as decisões do Supremo Tribunal Federal são cumpridas ou não são cumpridas. Em que medida você tem um novo movimento que seria o Congresso, por exemplo, passar uma nova lei para derrubar e se contrapor uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, existe, existe pontualmente algumas situações em que isso aconteceu, mas é preciso observar isso sistematicamente e compreender se há, algum padrão nesse tipo de comportamento. Então, isso que interessa pesquisar e estudar nesse eixo. Então, a gente vai falar um pouco sobre, para fechar essa conversa, sobre a dinâmica interna do processo decisório judicial, sobre um desses eixos, que é o eixo da deliberação, da dinâmica interna. Mas antes de, de entrar nesse eixo, eu queria destacar que essa discussão da expansão do poder judiciário na política, da influência do poder judiciário, na organização e estruturação das relações sociais, ela não é uma, um fenômeno brasileiro. Né? Quando a gente fala em judicialização da política, a gente não está falando de um fenômeno brasileiro, e sim de um fenômeno global. Uma referência importante nessa área é o livro The Global Expansion of Judicial Power, dos cientistas políticos in Veldner, publicado no no começo, meados dos anos 90. E no Brasil a gente tem uma uma referência, um marco importante também, que é o livro do Werneck Viana, A judicialização das políticas, a judicialização da política e das relações sociais no Brasil, escrito pelo Luiz Werneck Viana, Maria Alice Rezende de Carvalho, o Manuel Palácios e o Marcelo Bauma. E depois você tem uma série, uma agenda bastante animada, né? uma série de pesquisadores. Eu citaria o Rogério Bastos Arantes na USP, o Andrei Kerner na Unicamp, uh, a gente tem o Diego Werneck Arguelles no INSPER, a gente tem uh, o Virgílio Afonso da Silva Conrado Ubner na USP. E, enfim, eu poderia citar aqui uma série de pesquisadores, mas para a gente uh, ter algumas referências é um campo bastante produtivo no Brasil. E esse campo de pesquisa, né, da dinâmica interna, vem trabalhando inicialmente com as teorias que foram uh, desenhadas e testadas para explicar o comportamento da Suprema Corte Norte-Americana. Então, são modelos que foram desenhados para explicar uma instituição específica, num contexto uh, político específico, numa democracia consolidada. São três os principais modelos. Né? O modelo atitudinal, que foca principalmente no perfil ideológico dos... Juízes da Suprema Corte. Você tem um modelo estratégico que vai uh, afirmar a partir da, da aplicação de teorias da escolha racional que há cálculos estratégicos na forma de decidir. Que não é só o perfil, não é só a ideologia, não é só a visão política do, desses desses julgadores que explicam a forma como eles decidem, mas também cálculos estratégicos. E você tem abordagens, neo institucionais que vão combinar esses diferentes elementos desses modelos e vão valorizar o próprio contexto institucional enquanto um aspecto uh, fundamental para você entender essas decisões. Nessa linha de abordagem neo institucional, eu gosto muito de uma fala, de uma frase do pesquisador, do cientista político James Gibson, que diz que as decisões dos juízes são uma função do que eles preferem fazer moderadas pelo que eles pensam que deveriam fazer, mas constrangidas pelo que eles percebem que é possível fazer. Então, essas três, esses três modelos, essas três abordagens têm sido também recepcionadas no Brasil e adaptadas para explicar o processo decisório do Supremo Tribunal Federal. Então, importa quem é o presidente que nomeou o ministro do Supremo, na forma como ele vai decidir? Importa se o ministro tem uma religião e qual é essa religião? Importa o gênero? Importa a cor e raça? Importa a, a, a trajetória profissional pregressa dele? Então, são vários elementos que vão traduzir essas dimensões e que vão ser testados para buscar explicar a forma como os ministros do Supremo Tribunal Federal decidem e a forma como ele se compõe uh, internamente para decidir. Então, será que um ministro, questões do tipo, será que um ministro que tem uma trajetória, antes dele chegar ao Supremo Tribunal Federal, que tem uma trajetória essencialmente política, ele vai decidir de forma diferente questões que impliquem uma uh, ação positiva do Estado, então, por exemplo, distribuição gratuita, de, distribuição gratuita de medicamentos. Então, o custo que essa política pública teria para o Estado vai ser considerado para se decidir por um ministro que tem uma trajetória na política e não por um ministro que tem uma trajetória pregressa toda no Poder Judiciário. Então, importa esse tipo de experiência profissional para a forma como ele vai interpretar e aplicar o direito e esses princípios em determinados casos, em determinadas situações. Então, um ministro que tem trajetória, pregressa, no Ministério Público vai decidir sobre o princípio da presunção de inocência de forma diferente daquele ministro que tem uma trajetória essencialmente na advocacia, então são essas as questões que a aplicação desses modelos decisórios ajudam a gente a modelar e entender. Mais recentemente, uh, no Brasil, a gente tem também aplicado uh, alguns elementos da política judicial informal. O que, que é política judicial informal, essa linha de pesquisa, né, então a gente tem pesquisadores como Daniel Brinks, como o Alexander Straw, o Dressel, o Raul Sanches o Ribar, enfim, a, a Gretchen Helmick, diversos pesquisadores que vão chamar a atenção para o quê? Que, mais? não é que não importa a característica individual, do, do perfil do decisor, mas que é preciso considerar também o fluxo de relações. Então, o foco da, da, da, das teorias explicativas deixa de ser o juiz individualmente e passa para os fluxos relacionais. Então, em que redes de interesses, em que redes políticas, em que redes familiares, em que redes profissionais esses ministros circulam e que tipos de uh, relações eles mantêm com diferentes interesses, setores de interesses organizados da sociedade. Então, uh, se a gente poderia verificar quais são as ferramentas e as formas de tentativa de interferência na forma como o judiciário decide tentativas de interferência externa, por conta dessas relações familiares, por conta desses fluxos relacionais, então essa linha da política judicial informal tem chamado atenção para que os modelos que, que foram delineados para explicar cenários de democracia consolidadas, eles não se aplicam totalmente, ou exclusivamente, eles não dão conta de explicar a diversidade do processo decisório em cenários em que você tenha, ou cenários que, não, que sejam democracias falhas, ou cenários autoritários também. Então, esses modelos, eles têm passado a influenciar a forma como a gente analisa o processo decisório do Supremo Tribunal Federal, e já é comum também que essa linha da política judicial informal influencie até mesmo o estudo do comportamento judicial nos Estados Unidos, por exemplo. Então, você tem algumas pesquisas que vão, alguns pesquisadores que vão chamar a atenção para esses fluxos de relações também no cenário, num cenário de democracia consolidada. Então, não é algo exclusivo de uh, países com democracias falhas, com democracias uh, ou não democráticos. Pesquisar processo decisório judicial implica, em primeiro lugar, utilizar técnicas de pesquisa documental, porque a gente trabalha basicamente com processos com processos judiciais, no caso do Supremo Tribunal Federal a gente trabalha com as petições iniciais, que são as demandas dos diferentes atores que chegam ao Supremo Tribunal Federal e com os acórdãos que vão trazer o relatório e as decisões de cada um dos ministros, além, é claro, de trabalhar com o debate, com o discurso veiculado pela TV Justiça. Então é possível ter acesso aos documentos, ao documento formal da decisão, e também a interação e a dinâmica do colegiado que é televisionada a partir da TV Justiça. Quando ela não era televisionada, também era possível você acessar isso uh, a partir da transcrição dos debates. Então, a maior parte dos acórdãos do Supremo Tribunal Federal traz não só o voto escrito de cada um dos ministros, mas também os debates que transcorreram uh, no plenário. Se a gente trabalha com pesquisa documental, com decisões, a gente está trabalhando com texto. Ainda que seja uh, a partir do debate, do, do visual, a gente costuma transcrever essas decisões e vai trabalhar com a fala, com a palavra. E isso coloca um primeiro desafio, que é o desafio do volume. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem uh, uma particularidade, quando a gente olha para outras supremas cortes ao redor do mundo, que é o volume de processos que ele recebe e que ele decide. Se a gente pegar só 2019, por exemplo, o Supremo decidiu 110 mil casos. 110 mil decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, incluindo as decisões colegiadas que os 11 ministros tomam e as decisões individuais de cada um dos ministros e também as decisões das turmas. O Supremo é dividido em duas turmas com cinco Uh, julgadores cada. Imagine você, um pesquisador que está começando um mestrado. Como que você lida em dois anos para realizar sua pesquisa com esse volume de decisões? Então, claro, evidentemente que há recortes possíveis, mas uma das formas que vem sendo utilizadas cada vez mais é o uso de tecnologia, é o uso de linguagem de programação e linguagem de processamento de texto. Então, a gente utiliza na sociologia, principalmente, o R e o Python para dar conta de extrair as informações de forma automatizada e mesmo empregar técnicas de classificação temática. Então, a gente utiliza, por exemplo, o Topic Modeling para nesse conjunto de decisões, encontrar quais são os princípios, os termos, as temáticas mais recorrentes de forma automatizada. Então, isso é uma via, é um desafio e uma via possível para lidar com esse desafio do volume. É, mas aí a gente tem também uma série de problemas e limitações que vêm com o uso da tecnologia. O primeiro deles é que, para as decisões mais recentes, elas têm um formato que é um formato de mais fácil extração. Mas muitos dos documentos, a gente está falando de controle de constitucionalidade desde 1965. Eu tenho uma pesquisa que, que, em que a gente analisa as representações de inconstitucionalidade julgadas pelo STF no período de transição democrática, de 78 a 88. Então, são 10 anos, 703 processos, 703 decisões e petições. Esse material, ele está no arquivo do Supremo Tribunal Federal, então ele, essas decisões, elas vêm em papel, escaneadas, e a gente tem que tratar esse material antes de analisá-lo de forma automática, antes de poder utilizar essas técnicas de processamento de linguagem natural. Como que a gente faz isso? Claro, a tecnologia também ajuda, a gente tem hoje leitura óptica de caracteres, OCR, mas, a depender da qualidade desses documentos, há muita sujeira, muita confusão de termos. Então, demanda ainda um trabalho manual e artesanal bastante grande. Então, a tecnologia, a linguagem de programação, ela vai auxiliar na redução de tempo e na organização desse material. Mas muito do trabalho ainda demanda leitura, a depender das questões que se queira responder, vai demandar também tempo e trabalho manual. Então, um dos desafios é o desafio do volume e do aprendizado. Isso não é na, na área de ciências sociais, de humanidades, é pouco comum a gente aprender linguagem de programação. Então, uma recomendação que eu dou a quem se interessa por pesquisar na área de processo decisório judicial, é aprender a linguagem de programação. E, por fim, é, eu diria que um, um dos desafios é ir além do que está no processo. Então, é claro, a gente trabalha com técnicas biográficas, historiográficas, para traçar o perfil desses decisores, dos ministros do STF, mas a gente precisa avançar e traçar... Os fluxos relacionais, então olhar para uh, as redes familiares, as redes de amigos, as redes profissionais, então trazer para o estudo do processo decisório judicial também técnicas de análise de redes, C conseguir dar conta de mapear essas relações e tratar essas relações e incorporar essas relações nos modelos explicativos do processo decisório judicial. Então, é um campo bastante ainda descritivo, a gente precisa descrever melhor esses fenômenos, o fenômeno uh, de judicialização da política, o fenômeno do processo decisório, descrever como ele se dá e avançar para aspectos e questões explicativas. Então, como que a gente estabelece as relações? Como que a gente explica a influência que essas relações têm ou teriam na forma de decidir? Então, é um desafio muito grande, sobretudo a integração de diferentes bases de dados, a ausência de dados estruturados, então a maior parte dos dados que existem as bases de dados, elas são produzidas pelos próprios pesquisadores, são poucos as bases de dados disponíveis e as que estão disponíveis, elas são compartilhadas por pesquisadores. É preciso produzir o dado, é preciso limpar o dado e a maior parte do tempo que a gente gasta quando a gente vai pesquisar processo de decisório judicial é na identificação das fontes de informação, na coleta e geração desses dados e no tratamento, na limpeza desses dados, para só depois conseguir, de fato, aplicar essas metodologias, essas técnicas e testar essas teorias. Então, demanda muito trabalho manual ainda, demanda, é um trabalho também artesanal, apesar do uso da tecnologia, mas é um campo que tem ainda muitas questões em aberto e que demanda Uh, muito investimento em pesquisa, então é uma área bastante promissora.